A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar a análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEL realiza tomadas de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, gente de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 3 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, procedimentos de comercialização. Esta audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. liberdade, raios rúgicos, brilhou no céu da pátria nesse instante se o brilhou dessa igualdade conseguimos conquistar com um o braço forte em teu ser ó liberdade desafio nosso peito à própria morte ó pátria paz e toda a casa salve, salve Brasil que e intenso Разбилась, тут Se esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da iluminando o sol do novo mundo do que a terra, mais da vida, teus desonhos e nos campos tem mais flores, nossos bosques. O amor eterno seja símbolo O lar o que os pintas estrelado e digo bem pente-luno de desta fúpula Mas no futuro e glória no passado Mas se é a justiça clava forte A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Daiane Vasconcelos, assessora da diretoria da ANEL e presidente desta audiência. Júlio César Rezende Ferraz, superintendente de Regulação Econômica e Estudos de Mercado. Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, ouvidoria setorial e participação pública e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico da ANEL, nesta manhã evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEL que auxiliam na realização desta audiência pública possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com o aprimoramento dos dispositivos regulamentares desta audiência. Mesmo o comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEL da realização desta audiência pública pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos. Vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado e manifestação dos expositores inscritos, limitada a cinco minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEL. Olá.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 ANEEL, AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA Para a apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado da Anel, Pedro Elias Amaral. Bom dia a todos. Eu irei apresentar o processo de consolidação dos procedimentos de comercialização, objeto da audiência pública número 3 de 2022. A consolidação de atos está fundamentada no decreto número 10139 de 2019 e suas alterações subsequentes, bem como nas portarias ANEL 6405 e 6606 de 2020 e alterações subsequentes. A consolidação de atos normativos relativos aos a temática procedimentos de comercialização está descrita e detalhada na nota técnica número 32 de 2022, de 3 de março de 2022, disponível no sítio eletrônico da ANEL na área de audiências públicas. Esse slide apresenta os 90 atos que foram analisados no âmbito dos processos de consolidação dos procedimentos de comercialização. Os atos apresentados estão dispostos no anexo 2 da portaria 6405 e também contempla atos emitidos posteriormente à emissão dessa portaria. Desses 90 atos, 88 são despachos e 2 são resoluções normativas. Esses 90 atos eles aprovam revisões atuais dos submódulos dos procedimentos de comercialização, aprovam revisões anteriores dos submódulos, considerando que foram considerados tacitamente revogados quando da aprovação de revisões subsequentes, eles revogam revisões anteriores dos submodos de procedimento de comercialização, tratam de outras determinações também, envolvendo, por exemplo, a definição da estrutura do PDC, a elaboração e publicação de submódulos pela CCE, determinações cujos de efeitos tenham se exaurido no tempo, e tratam também de outros aspectos afetos ao PDC, envolvendo, por exemplo, a mera aplicação do disposto em seus módulos. Foram analisados 31 submódulos dos PDCs, dos quais 28 serão consolidados, dois deles não possuem revisão atual e um submódulo, relativo ao glossário de termos, será revogado por estar desatualizado. No, na nova estrutura dos PDCs, eles serão constituídos de 8 módulos e 30 submódulos, sendo que dois deles não possuem revisão atual. Ressaltamos que os submódulos Redução Voluntária da Demanda e Redução da Demanda, além de serem provisórios, não são aprovados pela ANEL. Assim, eles não foram consolidados juntamente com os demais neste processo. Dos 90 atos analisados, 88 serão revogados totalmente, um será revogado parcialmente e outro será mantido inalterado. Destacamos que os submódulos 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 6.2 3 e 3.8 ainda estão em revisão em outros processos, de tal forma que no fechamento dessa audiência pública será feita a compatibilização dessas alterações com a consolidação. Por fim, a resolução normativa de consolidação dos PDCs irá aprovar a estrutura dos PDCs, irá aprovar as novas revisões dos submódulos, irá determinar a CCE que dê publicidade aos PDCs em seu sítio eletrônico e irá revogar 89 atos normativos, sendo um deles parcialmente. Finalmente, este slide apresenta a estrutura dos PDCs, composta por 8 módulos e 30 submódulos, sendo que dois desses submódulos não possuem versão revisão atual. Muito obrigado a todos. Agradeço a apresentação do Pedro. Infelizmente, não havendo expositores inscritos, passamos para o encerramento. Reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão a ser efetivamente aplicada. Mais informações estão disponíveis no site wwwgovbr nel pt br na área participação social agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual tenham todos um bom dia